O ministro das comunicações afastou qualquer possibilidade de censura à mídia na nova lei de comunicações eletrônicas que está em estudo. Bernardo falou sobre o assunto durante o evento que celebrou os 90 anos do rádio no Brasil. Acompanhe na reportagem de Adriano Godoy. O discurso foi incisivo. Em pouco mais de 20 minutos, Paulo Bernardo deu o recado. Abominamos a censura, ou o que se chamou de controle sobre a mídia. Foi um discurso para representantes do setor de radiodifusão. Paulo Bernardo ressaltou a necessidade de atualizar as leis sobre rádio e TV, que já tem 50 anos e não acompanharam a evolução tecnológica. O ministro, no entanto, fez questão de frisar. A regulação da mídia eletrônica não tem nada a ver com liberdade de imprensa. Imprensa livre e a liberdade de expressão são conquistas máximas da sociedade brasileira. Falar em regulação não é incompatível com a democracia. O ministro participou do 26º Congresso Brasileiro de Rádio Difusão. O evento comemorou os 90 anos do rádio no Brasil. Na abertura, Bernardo fez um balanço das ações do Ministério para Rádio e TV e foi enfático ao dizer que é preciso rever as leis do setor, mais longe do discurso ideológico. Deve ficar claro que não podemos ser guiados por motivos político-partidários, nem ficar subordinados à conjuntura política do momento. Nós, afinal, estamos falando de questões estruturais. Ao final do evento, o Ministério das Comunicações e a Anatel assinaram um acordo para que a agência cuide de processos que tratem, por exemplo, da mudança de potência de uma emissora. O Congresso também comemorou os 50 anos da ABERT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV.